Essa lavoura ela tem um ano que foi utilizado os produtos Tradecop nela, via solo e via é, foliar. Ela estava antes de ser utilizada é, com a estrutura de 30 a 40 centímetros de altura. A partir do momento que foi utilizados os produtos Tradecop, essa lavoura ela está desse. desse aqui ó com mais ou menos 1,60m a 1,70m de altura e com a produção estimativa para 2018 entre 100 e 120 sacas por hectare. Antes de utilizar esses produtos a estimativa era de 40 sacas por hectare e a gente estava passando um período de seca muito grande quando foi utilizado esse produto. Então acredito que o produto da Lecópia é o melhor produto do mercado e na minhas lavouras só entra produto da Lecópia.